Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como fazer o melhor exercício para emagrecer? Ai, professor, qual que é o melhor exercício para fazer? Me ensina a fazer do jeito certinho, por favor? Esse exercício está na lista dos melhores exercícios para emagrecer, porque Ele trabalha com intensidade, e vários grupos musculares ao mesmo tempo. Quando ele trabalha com vários grupos musculares e com intensidade, ele gera uma alta demanda energética. O que é uma alta demanda energética? Com a velocidade certa, com a carga certa, fazendo ele na técnica correta, ele gasta muita energia enquanto você faz o exercício. Isso te faz gastar mais calorias e também gera um estímulo que acelera o seu metabolismo e facilita o emagrecimento principalmente depois dos 40 anos. Se você tem 40 anos ou mais e quer saber mais como acelerar seu metabolismo, como emagrecer, entra lá no meu Instagram e me segue que lá eu trago conteúdo sobre treinos e maneiras e estratégias de acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. Ai professor, mas qual exercício que é esse? O agachamento. O agachamento está entre os melhores exercícios para emagrecer como eu já falei Pois ele trabalha músculos que vão da sua panturrilha, coxas, glúteo, lombar, abdômen. Ele trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. Então o agachamento não é um exercício que é apenas para a coxa ou para o seu glúteo. Não, ele trabalha vários músculos do seu corpo ao mesmo tempo e dessa maneira tem alta demanda energética, tem intensidade, acelera o teu metabolismo e, se é, e é um dos melhores exercícios para acelerar o seu metabolismo é emagrecer. Porém, não adianta fazer o agachamento de qualquer jeito, ele sendo feito da maneira errada pode ser prejudicial para a tua saúde, não gerar os resultados que você deseja, assim como você pode se machucar fazendo erro. Então hoje eu quero trazer aqui os principais erros feitos durante o agachamento e quero te trazer a técnica correta para você fazer e poder emagrecer e definir, desenhar o seu corpo e ainda ganhar mais músculos na coxa e no bumbu. Então vamos aos cinco principais erros cometidos no agachamento. Erro número um, curvar demais as suas costas, a sua lombar na hora de executar o movimento. Então muitas pessoas na hora de fazer o agachamento acabam descendo e curvando as costas, fazendo as costas ficar redondas ou baixando demais o peito. Enquanto a maneira certa de fazer é com as costas retinhas e mantendo o padrão natural da sua coluna. Erro número 2. Curvar os joelhos para dentro na hora da execução do agachamento. Muitas pessoas quando vão fazer o agachamento fazem isso daqui. Descem e na hora de subir jogam o joelho para dentro. Descem e na hora de subir jogam o joelho para dentro. Isso daqui se chama valgo dinâmico. E quando você faz esse movimento, a tua a patela sai do trilho onde ela deve correr e dessa maneira há um desgaste irregular na sua cartilagem podendo levar a uma condromalácia. então toda vez que for executar o agachamento, desce com os joelhos apontados para fora e sobe da mesma maneira, não deixa nunca o seu joelho vir para dentro. Erro número 3, na hora de executar o agachamento, levantar a ponta dos pés o seu pé sempre deve estar com a sola toda encostada no chão. Caso você não consiga descer mais, não desce mais, não levanta o pé para poder fazer o agachamento mais profundo. Pois dessa maneira você alivia a tensão do teu posterior de coxa e aumenta a sobrecarga sobre os seus joelhos. Então sempre mantenha a sola dos pés bem estável e para melhorar disso, melhore principalmente a mobilidade do seu tornozelo e a flexibilidade do seu posterior de coxa. Erro número 4, fazer agachamento com os pés muito junto. Dessa maneira você não tem equilíbrio nem mobilidade. Isso não vai te fazer trabalhar mais a parte de dentro ou de fora da sua coxa ou dos seus glúteos. E erro número 5, afastar demais a perna para fazer o agachamento. Isso te faz perder amplitude e também pré-estiramento, o alongamento do seu músculo que auxilia no processo tanto de hipertrofia quanto de gerar intensidade para o seu exercício. Então agora estou aqui para te ensinar a técnica correta do agachamento. Vamos lá, os pés devem estar na linha do seu quadril levemente para fora, ponta dos pés levemente para fora também, na hora de realizar a descida, ponta dos joelhos sempre acompanhando a linha dos pés, tanto na hora da subida, quanto na hora da descida. Quanto à sua coluna, ela deve estar sempre reta. Caso você faça em casa sem segurar peso nenhum, coloque sua mão para frente que vai te ajudar a manter a coluna sempre retinha, com a cabeça sempre olhando para frente. Então sempre descendo reto, sempre com a sola do pé inteira encostada e mantendo o padrão do movimento. Desça até onde você conseguir e não te gere dor. Pode passar o joelho, sim, pode passar o joelho da linha dos teus pés e também você pode descer mais que 90 graus. Porém, se você tem alguma dor ou alguma limitação, você faça esse movimento mais curto. Lembrando que a parte mais importante do acachamento é que ele gere intensidade e há diferentes maneiras de gerar intensidade. Você pode gerar intensidade através da sobrecarga, como é feito na academia, com peso nas costas. Você pode adaptar essa sobrecarga em casa, segurando algo nas costas pesado ou com uma mochila. Ou você pode aumentar essa intensidade sem estar com carga ou peso nenhum. Simplesmente controlando melhor a velocidade de execução do movimento, o número de repetições ou o tempo sob tensão, que é o tempo que você fica fazendo o exercício. E se você tiver alguma dúvida de como emagrecer, transformar o seu corpo depois dos 40 anos, entre em contato comigo, me conta a sua história, traga a sua dúvida para que eu possa trazer como temos aqui para você. Fechado? Um abraço e... até a próxima!